Com Paper Girls e Sandman tendo uma boa receptividade nas estreias, os fãs de quadrinhos ficam cada vez mais animados em ver adaptações de seus quadrinhos preferidos. Então hoje vamos ver mais algumas adaptações de quadrinhos fora do núcleo Marvel e DC. Flash Gordon é o herói de uma tira de jornal de aventura e ficção científica originalmente desenhada por Alex Raymond. Foi publicada pela primeira vez em 7 de janeiro de 1934. A tira de jornal de Flash Gordon foi publicada diariamente de 1934 a 1992, passando por diversos artistas como Austin Griggs, Raboy e Dan Barry. A história em quadrinhos segue as aventuras de Flash Gordon, um belo jogador de polo e graduado na Universidade de Yale, e seus companheiros Dale Arden e Dr. Hans Zarkov. A história começa com a Terra ameaçada por uma colisão com o planeta Mongo. Dr. Zarkov inventa um foguete para voar para o espaço na tentativa de parar o desastre. Meio louco, ele sequestra Flash e Dale. Aterrissando no planeta e interrompendo a colisão, eles entram em conflito com Ming, o Impiedoso, o governante maligno de Mongo. Flash Gordon também foi uma influência nos primeiros personagens de quadrinhos de super-heróis. Jerry Siegel e Joe Schuster basearam o uniforme de meia calça e uma capa do Superman nos trajes usados por Flash Gordon. Bob Kane e Bill Finger se baseou em um desenho de Flash Gordon de 1937 para fazer a primeira aparição do Batman. Ben Steville modelou o traje do herói dos quadrinhos Gavião Negro nos personagens Hawkman na tira de quadrinhos Flash Gordon de Raymond. O herói brasileiro Capitão 7 tinha o um rosto inspirado pelo Flash Gordon de Alex Raymond. E por fim, em Vingadores: Guerra Infinita, o Homem de Ferro se refere ao Senhor das Estrelas sarcasticamente como Flash Gordon. Não dá corda para ele não. Nós ah. vamos conseguir a ajuda do Flash Gordon aqui. Flash Gordon, por falar nisso, é um elogio. Devido à sua aparência semelhante e ambos sendo heróis espaciais. Agora falando em adaptações, Flash Gordon foi destaque em três seriados. Flash Gordon de 1936, Flash Gordon Strip to Mars de 1938 e Flash Gordon Conquist the Universe. Todos esses seriados foram condensados em filmes longa metragem. Na década de 1970, vários diretores famosos tentaram fazer um filme da história. Federico Fellini pagou pelos direitos de Flash Gordon, mas nunca fez o filme. George Lucas também tentou fazer um filme de Flash Gordon na década de 70, antes de Star Wars, mas nunca conseguiu os direitos. The Lawrence, o dono dos direitos cinematográficos, então contratou o Nicholas Rogg para fazer um filme de Flash Gordon. No entanto, De Laurentiis estava descontente com as ideias de Rogge e Rogge deixou o projeto. De Laurentiis também discutiu a contratação de Sergio Leone para dirigir o um filme de Flash Gordon mas Leone recusou porque acreditava que o roteiro não era fiel aos quadrinhos originais de Alex Raymond. Até que em 1980 chega nos cinemas a adaptação dirigida por Mike Hodges, estrelada por Sam J. Jones e com o tema da banda Queen. Flash Gordon ainda foi tema de uma série de rádio em 1935 e protagonizou algumas animações, inclusive participou da animação Defensores da Terra, ao lado de Fantasma e Mandrake, outros dois personagens importantes no mundo dos quadrinhos. Quantas adaptações, não é mesmo? E você, já assistiu o clássico Flash Gordon de 1980? Deixa aqui nos comentários! Tendo sido estrelada em 29 de julho de 2022 na Amazon Prime Video, Paper Girls é a adaptação do quadrinho de mistério e ficção científica de mesmo nome, escrita por Brian K. Vaughan e desenhada por Cliff Chiang. A história em quadrinhos foi publicada pela empresa Image Comics, já conhecida por Spall, The Walking Dead e Invencível, e durou de 7 de outubro de 2015 a 31 de julho de 2019, com a trigésima edição. Tendo recebido em 2016 o prêmio Eisner de melhor nova série, Paper Girls segue a história de quatro empregadoras de jornais de 12 anos ambientadas em Stone Springs, um subúrbio fictício de Cleveland, Ohio. Quando estavam trabalhando na manhã após o Halloween, a cidade é atingida por uma invasão de força misteriosa do futuro. As meninas ficam involuntariamente envolvidas no conflito entre duas facções em guerras de viajantes do tempo. A série mal lançou e já teve uma boa receptividade, com uma boa atuação e história envolvente. É uma boa indicação para maratonar no fim de semana. A IQ Giants é uma história de quadrinhos americana também publicada pela Image Comics em 2008. O quadrinho foi criado pelo escritor Joe Kelly e pelo artista Ken Nimura. E apresenta Bárbara Thorson, uma jovem desajustada que luta contra monstros reais e imaginários. Mas será que ela é a única na cidade que consegue ver o mundo da fantasia que existe? Ou será que são apenas delírios? A senhorita Molly, uma psicóloga da Escola de Bárbara, interpretada pela Zoe Zaldana, tem uma forte ligação com a protagonista e vai ajudar a jovem Bárbara a enfrentar as ameaças, sejam elas imaginárias ou não. A IQ Giants ganhou uma adaptação em 2017 dirigida por Anders Walter, com o roteiro do próprio autor do quadrinho, Joe Kelly. Se você gosta de filmes como as Crônicas de spider wick vale muito a pena procurar para assistir. Hellboy é um personagem em histórias em quadrinhos criadas por Mike Minola cujas histórias são publicadas pela Dark Horse. O protótipo do personagem apareceu num desenho feito por Minola na convenção Great Salt Lake Convention de 1991. A primeira história de Hellboy em preto e branco foi publicada na revista San Diego Comic Con Comics número 2 em agosto de 1993 e logo no ano seguinte o personagem ganhou o título próprio em março de 1994, com participação do grande John Byrne. Para criar Hellboy, Mike Minola buscou inspiração principalmente na literatura cool, com H.P. Lovecraft, nos clássicos quadrinhos, nos monstros clássicos e nos mitos folclóricos de todo o mundo, principalmente as do leste europeu. As construções góticas e vitorianas também marcam presença no universo de Hellboy. O grande roteirista Alan Moore definiu o Hellboy como a frase Expressionismo alemão encontra Jack Kirby. Entrando nas adaptações, em 2004, estreou o primeiro filme de Hellboy, dirigido por Guilherme Del Toro, com Ron Perlman como protagonista sem chifres. O filme explora a fundo a relação entre Hellboy e seu pai adotivo, Professor Broom. Os filmes seguem uma cronologia diferente da oficial dos quadrinhos, representando uma visão bastante pessoal de Guilherme Del Toro sobre o universo de Hellboy. Em 2008 é lançado o filme Hellboy 2, o Exército Dourado, também dirigido por Guilherme Del Toro e com Ron Ferman retornando no elenco. Nesse filme, Hellboy tem que enfrentar um príncipe de uma antiga raça de elfos que deseja despertar o um mítico Exército Dourado, com o objetivo de exterminar a espécie humana. Enquanto isso, tem que aprender a lidar com sua reputação perante o público que passa a saber da sua existência e desenvolver seu romance com Liz Sherman. Um reboot de Hellboy foi lançado em 2019 com David Harbour no papel principal, mas o filme não recebeu críticas positivas, muito embora o próprio Mike Minola, o criador de Hellboy, estar envolvido com o projeto. Além dos filmes, Hellboy estrelou duas animações, A Espada das Tempestades e Sangue e Ferro. Assim como os filmes, as animações seguem o próprio caminho independente dos quadrinhos, ainda assim mais próximos dos quadrinhos do que os filmes. As vozes dos desenhos são feitas pelos atores dos filmes, Ron Perman como Hellboy, Selma Blair como Liz Sherman, Doug Jones como Abby e John Hurt como Trevor Brown. A adaptação não ficou só nos filmes, já que também saíram jogos de Hellboy. O primeiro chamado Hellboy A Zeal Seeker foi lançado em 2000 para Playstation 1 e computador. O jogo não tem ligação com os filmes, já que eles nem tinham lançado ainda mas foi inspirado nos quadrinhos. Infelizmente ele não atingiu grande sucesso e muitos criticaram sua jogabilidade e o estilo do jogo. E hoje ele está em muitas listas dos piores jogos do finado Play 1. Em 2005, Guilherme Del Toro, o diretor dos filmes, firmou um contrato com a Konami, famosa desenvolvedora de videogames, para lançar um jogo baseado na versão cinematográfica de Hellboy. O jogo foi lançado em 2007 com o nome Hellboy The Science of Evil, para Playstation 3, Xbox 360 e PSP. Fora isso, o personagem dá as caras em Justice 2, o famoso jogo de luta da DC Comics. Sabe que outra franquia também saiu dos quadrinhos? Uma franquia muito famosa de tartarugas adolescentes, mutantes e ninjas. Isso mesmo, as tartarugas ninjas. Mas esse fica para a semana que vem, em uma série de vídeos mais do que especial em colaboração com o canal Freck. Se interessou, então não esqueça de vir aqui no canal no dia 19. No mais é isso, espero que gostado, não esqueça de curtir e se inscrever. Até a próxima!